Nós vamos fazer um comando agora, esse comando é diferente dos outros, que os outros voltavam lá atrás, dava os passos e ela cruzava, nós dava um comando, diferente, esse comando agora ele é diferente. Esse aqui é parado esse comando, ela está cruzada em cima, ela cruzou em cima, então nós vamos começar a perguntar para ela. Variane, se esse veio de água tiver com 20 metros de fundura, você descruza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 Variônica, está com 13 metros, você descruza. Variônica, está com 12 metros de fundura, você descruza. Ela vai descruzando. Descruzou. Está com 12 metros de fundura. Variônica, se tiver com 12 metros de fundura, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Olha, elas cruzaram só vir de novo. Porque está com 12 metros. Então esse comando, você fica parado em cima de onde ela cruzou. Por exemplo, ela está cruzada aqui no veio, Então você dá o comando. Lariônica, está com 14 metros de fundura, você descruza. Está com 13 metros, você descruza. Está com 12 metros, você descruza. Ah, você pode perceber que elas abriram. Por quê? Porque está com 12 metros. Então, é, esse é um teste simples. Só que ele é simples para um lado, mas com alguns problemas para o outro. Se a pessoa não tiver treinado e não tiver a caractesia certa, não dá certo. O outro seria mais fácil para quem está tá com a energia mais baixa. Porque o outro é o seguinte. Eu fico aqui atrás e dou o comando. Vário onde? Está com 12 metros de fundura, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Então, um, dois...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 Agora, nós vamos fazer a mesma demonstração com as outras varas. Um, dois, seis e cinco. Agora, nós vamos fazer a demonstração com ela Essas varas aqui, elas são de cobre...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 Bem lá onde eu risquei, aqui eu veio. Então nós vamos fazer o mesmo processo. É, Varione, está com 20 metros de fundura, está com 20 metros fundura, você descruza. Não está você não é descruza. Tá com 19 metros de fundura, você descruza. Varionica, está com 17 metros de fundura, você descruza. Varione, que está com 16 metros de fundura, você descruza. Varionica, está com 14 metros de fundura, você descruza.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 Os três passos, Varione. Se aquele veio lá tiver com 12 metros de fundura, você cruza. Se tiver com mais, você não cruza. Um, dois, três. A Azuara cruzou porque está com 12 metros. Agora eu vou fazer o outro teste para vocês de uma coisa. Varione, se esse veio tiver com 13 metros de fundura, você cruza. Se não tiver, você não cruza.